Esse ano mais um auge brasil vamos ver os passeios que movimentaram santa bárbara e lançamentos que aconteceram na nossa região da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste realizou o Passeio Solidário em comemoração ao Dia do Ciclista. O Alto Brasil esteve lá acompanhando... para participar do Rio de Campinas Ah é? é? Você é ciclista há quanto tempo? Há ah, seis anos, mas moro há 2 na bicicleta Aqui é o Ida Santa Bárbara do Oeste Estamos aí, participando do um evento de ciclismo o Dia Nacional do Ciclista Educação com cidade, conhecendo os pontos turísticos da cidade E agora vamos ter um desafio que foi criado no grupo entre nós Vai ser é o primeiro desafio o bike, que chama, e equilíbrio bicicleta. Que maravilha! Aí é o primeiro desafio que vai ter na região também. E sempre envolvendo o ciclismo em todas as tarefas do dia a dia. Sou o Eduardo, fundador do Pedal do CBO. Hoje estamos completando nove anos de vida. E hoje é o Dia Nacional do Ciclista. né? um pedal em comemoração. E foi dia 19, então hoje estamos aqui pedalando nessa data histórica e importante. E hoje fizemos um pedal aqui pela cidade, mostrando um pouco mais, né? conhecendo a cidade com um novo olhar. E é isso, então bora lá pedalar dia nacional de ciclistas Santa Bárbara do Oeste 2022. do Araçariguama, o encontro e passeio de cães, onde reuniu diversas raças de cães e um público considerável, comandado por Katia Ferrari. passeio de cães já na cidade, é o dia de saúde animal, é o segundo é, ano que nós estamos fazendo o dia de saúde animal E o 15 quinto ano do passeio, a gente já vem trabalhando isso A intenção é reunir as pessoas que gostam de animais, gostam de passear com seus cães de, é, Ter um dia agradável aqui no parque, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo Muitas pessoas com Sim. seus cães, enfeitaram aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores. E está sendo uma manhã muito agradável, viu? E a galera do Chapéu se encontrou na passeata de Cavaleiros. Vida da TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um talito quando eu vi, me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me portar o respeito na mulher, eu dei o um direito, corretivo do meu modo. No quarto deixei casa E senti aprisionada E com ela não me incomoda Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra. Na verdade ninguém puta Sou muito e sistemático eu conheci o namorado da minha filha caçula Achei que não deu pareia. Tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo esse relacionamento. Eu tive que opinar. Sujeito era é roqueiro, não dá certo bom me não tem desculpa. criação A verdade Os empresários Patrícia e Vlad da Lequefir, empresa de cosméticos localizada em Americana, lançaram novas marcas e nós recebemos o um nobre convite onde estivemos lá conferindo.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 rock in a hard place do I work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there'm glad that you asked me I think it's different for everyone Brasil fica por aqui semana que vem espero você!